Rapaziada, suave. Aqui é o che trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, meus amigos, yeah. hoje eu tô aqui com uma atualização fora do normal. Primeiro servidor pirata a pegar nível 100, vai ser o do papai aqui, senhor Tietchan. Gostosinho no azeite, limão daquele modelão, meu parceiro. Mano. Faz o seguinte: o link do servidor tá aí na descrição. Vem aqui, cria sua conta, fechou? Login do seu personagem que você vai logar aqui no site. Depois você é, coloca sua senha, repete sua senha, coloca o sexo desejado do seu personagem, nickname, beleza? E aqui embaixo já tá, você tá ligado? É, né? tá ligado? Pra você ficar fortezinho aí, daquele é modelo, volta no site principal, coloca seu login, sua senha e loga no servidor. Agora eu volto lá dentro do servidor, fechou? Agora vamos fazer o seguinte, gente, aqui dentro do servidor, o que, que você vai fazer se você for novato e tá assistindo esse vídeo pela primeira vez? formato do design, pelos vídeos antigos, agora você já vai ver que o lobby deu uma mudada, deu uma... Mano, tá até mais web o servidor, mas voltando ao assunto, pra quem é novato, já entra aqui e é os eventos, tá ligado? Todos os eventos aqui, menos do Discord, que não tá pegando, a gente tem ficar muito atento a isso, apenas três eventos, mas vai colocar mais eventos aqui. Galera, olha isso aqui, eu vou mostrar uma coisa, mano, exclusiva do Tietank, fechou? Vou apertar B aqui, que vai abrir a mochila E tá aí a Bebezu, olha, meu parceiro do... oh, Nível 100, que é pra começar assim Só para vocês, pra galera ficar de recalque aí Nível 100, beleza? Pulseiras lendárias, de 850 de atributo Colar, mais 10 de aniversário Pega essa visão, de 80 de atributo Aquele orlinho, que tá aí o nome, eu não posso falar Você sabe, né? Que é do YouTube mas, sem de atributo nem tudo. A espada que tá com esse nome aí que eu não posso falar também, né? Porque YouTube, a gente tem de levar com... A gente trabalha pro YouTube. Então, tá aí a espadinha. Top demais. E, mano, a roupa, chapéu, óculos. Muitas mudanças mesmo, galera. Na moral. Dá uma olhada nesse terno aqui, mano. Ó, de sem de atributo. Olha <risos> é o nome do terno. Jubileu. <risos> Enfim. Mas, uma coisa que também quer ver. Ó, nível 100... Práticas nível 100, fechou? aí até nível 100 E uma coisa que quer ver Bem particularmente Que é só desse servidor Esse nível 100, galera Demorou para ser feito tô uma grana Mas, mano Não custa nada a gente fazer umas coisas Legal para vocês Porque, nossa Eu tô muito, quer ver Tipo assim Eu acho isso muito gratificante De poder, que ver E vou ir conforme o tempo tá indo, galera Tem 14 dias de servidor e o servidor tá com a base de, presos, de 50 presos. Muita gente fala que isso é pouco, mas eu não acho pouco. Porque, cara, um cara que tá no YouTube já faz 8 anos, sempre gravando no servidor dos outros, do nada, amassa um servidor e tá com a quantidade de público que apoia, sempre tá junto com ele. isso aí pra mim, mano, é fora do normal. Até hoje eu não acredito que eu tenho um servidor e a galera joga no meu servidor, me apoia. E a gente atualiza o servidor e faz o negócio crescer. Isso pra mim... É fora do normal, mano, na moral. Então peço o que pra vocês, galera? Vim jogar no servidor. Vamos aqui nos drops, que eu tenho que mostrar algumas coisas pra vocês. Hoje eu tô muito animado, realmente. A galera tá todo no drop. e tá bem tarde quando eu tô gravando esse vídeo. Vamos começar com o drop aqui do... AGH. AGH. Será que o que que tem aqui pra vocês? É tudo permanente, Febrando bem. Tudo permanente. Tudo que o VIP vai ter, a galera free vai ter. Mas lembrando bem, a galera free vai ter de dedicar passar horas aqui no servidor para poder ter essas coisas. Não vai ser de mão beijada, fechou, mano? Vai ter de upar, vai ter tudo conforme você for jogando, entendeu? O VIP é para quem não tem tempo, quer jogar também, quer ser destacado no jogo, para não ficar para trás, entendeu? Por isso que a gente libera. E também, querendo ou não, a atualização acontece devido às VIP que vende, devido às coisas que acontecem aqui no servidor, tudo por causa dos spray que gasta também o spray free faz muito... Por isso que eu fiz isso aqui pros free, mano. Porque, na moral, eu curto demais todo mundo que joga no meu servidor. Por isso que eu apoio free, pago, todos têm a mesma opinião, todos é, bem vindo aqui pra jogar e se divertir. Fechou? A gente tem a taça do rei, que ela dá 600 de atributo, bem permanente se você dropar ela na arena do guerreiro herói. Também vem esses escolarzinho aqui, ó, de 400 de atributo. Vem muita coisa, ó. Você sempre olha as distâncias mano. Castelo, Vamos dar uma olhada no castelo Vem itens de figura Fechou? Muitos itens de figura Covil, vamos no época aqui Também dá algumas coisas Fechou? Mas não é tanta coisa assim As distâncias principais Que a galera vai jogar É a GH e a GE Essas são as principais, os itens mais fortes Vem aqui nelas, fechou? Aí ó, tudo mano, ó, vem na VIP e vai vir aqui Pra não ter choradeira de falar, ah, não sei o que, que o cara colocou o VIP tá lá fortão Não, mano, você tá fraco porque você quer Se tem as coisas que vem pra você poder ficar forte e você não tá upando Você quer ficar pra trás? Não, né? Então pega, faz missão, joga a QV Arena Guerreiro várias vezes, dropa os itens, equipa E ó, ficou ótimo, meu amigo Mata esses caras, pega nível 100, que eu vou gravar aqui na sua continha daquele modelo, fechou? Um salve pro Pegasus, mas eu vou ter que clicar aqui, mano, fechou? E, galera, entra, mano, que tá fora do normal, na moral Deixa eu dar uma olhadinha no meu celular. Hoje é dia 4. se é amanhã, que é sábado. Às 8 horas da noite. Bater que ver 50 pessoas online. Vou fazer que ver... Vou dar 200k de cupom para gerar o que tiver online. Fechou? para animar vocês a vir jogar no meu servidor. Então cola com o pai. O pai que ver é o Hype. E é nóis. Muito obrigado. Tem Deus que a gente chega lá. Entendeu? Então receba. Tietank. Aí na sua vida. <risos>